Olá a todos, muito bom dia e sejam bem-vindos aos Dias do Jardim. Eu sou a Sara Coelho e vou estar convosco na próxima hora, onde vamos aprender a fazer uma floreira com paletes. Já sabem que podem fazer as vossas perguntas ao longo do workshop, nós vamos responder-vos. Se não for possível, quando for o final do workshop, iremos dar seguimento a todas as vossas questões. Para me ajudar, tenho comigo aqui o Marcos. O Marcos é responsável por uma oficina de restauro de imobiliário. Bem-vindo, Marcos. Uh, Fala-me um bocadinho mais de, daqui do teu hobby, não é? Do teu gosto pelo, pela marcenaria. Sim, sim. Uh, eu trabalho, trabalho com trabalho marcenaria, com restauro de, de mobiliário, upcycling, transformação de, de, de, desse tipo de materiais. Uh, a, minha, a, minha, a minha área de formação é na engenharia, mas nos últimos anos dediquei-me mais a esta, a esta parte porque gosto muito e sempre o me interesse meu e estou apaixonado o que é que te inspira uh, no de mobiliários é essencialmente poder dar nova vida às peças a, a peças é? que já estão esquecidas estão subvalorizadas e, e dar nova vida a, a, a dar-lhes dar um fogo no fundo é isso o exemplo dois por exemplo é dar a, também uma nova vida um material que é, é paletes, não que é, é descartável é? quase Exatamente. paletes e um vamos começar isso. por aí, não é? Vamos, vamos, vamos. ensinar-vos a fazer e depois também agradeço que, que metam mãos à obra, que o façam e partilhem connosco as vossas floreiras. Vamos começar, Marcos? Vamos, vamos. força. Ora bem, uh, o, o conceito é, é basicamente pegarmos numa palete destas, que, que, que se encontra por todo lado, uh, e transformar numa coisa destas, que vem aqui, que é esta floreira, usando o mínimo de, de, de recursos, que é um, um sorote um martelo e pregos. É só que é e uma caneta é? e uma fita métrica. <risos> Tem aqui mais ferramentas porque eu vou usar também para explicar um bocadinho melhor outras formas de fazer, mas alguém com uma paleta em casa com o básico o serrote, com o martelo, com a fita métrica consegue fazer isto. Ou pelo menos vou tentar que consiga. Vamos lá. Ah, e a ideia é essa. Ora bem, só para explicar aqui um bocadinho as paletes. Quando, quando quem lá estiver em casa e quiser fazer esta floreira, vai começar por aí, por escolher uma palete. Uh, temos aqui um exemplo de uma palete, isto é um tamanho standard, um metro e vinte por oitenta. E esta aqui está numa condição média. Quando, quando escolherem uh, as paletes, não escolha uma muito velha, ou seja, muito acinzentada. Escolha uma que, que não esteja muito velha. Pode-se partir, não é? pode -se com, partir a com mais facilidade e fica mais feio. Escolha uma que esteja numa condição média. Okay. Uh, já agora, tive curiosidade, é as dimensões das paletes. Uh, sabe porquê que, sabes porque é que tem 120 metro e vinte por oitenta? Não, não sei, mas vou saber. A, lar a largura da oitenta é exatamente para a, é a largura, a abertura livre que se deve ter nas casas, nos vãos das portas e tudo mais. Ou seja, okay. está feito para, para conseguir passar uma porta. Certo. Isto, okay. é, isto é um tubinho standard. Uh, a título de exemplo, tem, temos aqui um destes blocos. Estas paletes têm estes blocos. Uh, tenho aqui um exemplo de um, de, um, de um dos blocos das paletes, não sei se conseguem, se conseguem ver. Uh, isto é mais a tipo de curiosidade, porque se é, as pessoas é, também é, ficam é. a saber, Temos, tem aqui vários códigos. O primeiro designa o código do país de origem, onde ela foi produzida. Depois, normalmente, tem aqui o um número, este já parece estar um bocadinho apagado, que é o fabricante. E depois em baixo diz HT. HT é um método de tratamento da palete. Eh, as paletes são normalmente usadas para transportar mercadorias entre os países, ou seja, tem que ser uh, tem que ser uh, tratadas para não haver propagação de pragas e tudo mais. O HT, quer dizer, e treatment, que é que as paletes são aquecidas a, a 56 graus centígrados durante meia hora para exatamente matar esses eventuais é. parasitas ou pragas que, que as paletes possam ter, para não, certo. Haver, certo. Para não haver... E todas elas têm, não é? Todas elas têm, uh, como as paletes é algo que ao final de alguns anos se degradam e hoje em dia é só este, é praticamente este o método usado para, para, para tratar as paletes. Okay. A partir deste se não forem escolher uma muito velha, a partir daí encontram encontro com isto, encontram paletes com este bloco. Ok. Vamos começar? Vamos, vamos <risos> começar. Ora bem, uh, vamos, vamos começar tirando partido exatamente das dimensões da palete. Uh, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Vamos usar sobre múltiplos deste comprimento, de 1,20m, que é esta maior dimensão, 1,20m por 80 para fazer o mínimo de cortes possíveis. A ideia é isto de ser mesmo... Fácil. ...mínimo de cortes, mínimo de materiais e conseguir fazer. Portanto, eu vou, vamos deslocar a mesa um bocadinho para sim. aí para, para exemplificar como é que podem desmontar a palete que é o, é o passo a seguir a, a terem paletes é desmontar -a. Vamos criar aqui um espaço. É um passo que, que muita, muita gente tem, às vezes, um bocadinho de dificuldade, porque as paletes têm pregos, têm muitos pregos e, e, e nem toda a gente, às vezes, atina com estas são esta difíceis de tirar, de não é? Pronto, eu, eu, vou, eu vou explicar uh, a maneira como eu faço e, e, como, e como tenho mais facilidade. Okay. Bem, eu começo por deitar a palete com o, com o ripado para o chão. E, Usem o que tiverem em casa, uma, uma, uma pequena ripa de madeira como esta, por exemplo, e vão colocá-la vão colocá entre ripas, ou seja, a palete fica elevada, fica um bocadinho elevada ao chão. Consegue, não sei se consegues consigo, ver, fica um bocadinho sim. apoiada. Depois usem, usem, por exemplo, outra, outra ripa que tenha, tenha e um martelo. que vou pedir, Sara, se faz favor. E vamos, pôr, vamos usar os, nossos, os materiais a nosso favor para não estarmos aqui sempre devorados. Eu coloco aqui esta tábua esta e uso o martelo. Vou tirar a etiqueta e só... só e agora vou bater. Elas às vezes estão muito presas, mas normalmente elas soltam-se. Conseguem ver? Ela aqui já está a separar. Eu consigo. Pronto. <risos> tá, tá. Temos que fazer, as esta, esta tábuas normalmente estão um presas em três pontos, aqui, nas pontas e no meio. Temos que fazer isto nestes três pontos e, e possivelmente não conseguimos fazer lo alguma vez. Eu aqui separei um bocadinho, mas não estou não conseguir separar mais. Vamos fazer nas outras e depois voltamos ao, novamente ao primeiro. Esta é a parte mais física do trabalho, mas uh, a mim pessoalmente também é das que dá mais gosto, porque... Está bem às vezes. Podem, podem usar, podem usar o, os vossos pés também, calcanhar, por exemplo, e usar o pé para separar, foi fácil. Ok, foi uh, sim, foi Fazendo o mesmo naquela ponta, a partir de agora, já podem ver, conseguem ver que uh, estavam já tão separadas, a partir daqui já, já vai ser mais tranquilo. Marcos, sei que não estás a utilizar luvas, mas podemos aconselhar o uso é de, de luvas é um lá em casa, não é? Um é? é um Para não haver acidentes. É o um hábito. Ainda claro. Claro. ontem estive aqui uma farpa enorme no dedo porque estava a trabalhar sem luvas. Mas é verdade, é. Obrigado. Proteção acima de tudo. Pronto, aqui novamente posso, por exemplo, usar o calcanhar e pronto. já Está, está praticamente solta. Está feita de forma que agora, com as mãos. Queres que eu te vá ajudar? Pronto. Não, uh, não. não. Eu, para já não. Muito importante, isto pode passar um por normas mas é pegar nesta tábua e não a pôr no chão, porque senão vão pisá-la. Okay, é o mais certo. provável, e pesa um prego e, e vão se aleijar. Podemos encostar aí ou pôr na mesa, conforme for mais fácil. Eu vou só fazer mais uma vez para, para, para ficar claro para todos. Uh, mas basicamente é este o procedimento. Até é mais rápido do que utilizar o no... um pé de cabra, não Sim, é? O pé de cabra tem força, mas eu usando assim com duas ripinhas de madeira e o calcanhar consigo é... fazer ou um martelo. E nem toda a gente tem um pé de cabra, mas o martelo certo, é mais comum. As pessoas encontrarem em casa. E um calcanhar quase toda a gente tem, também. <risos> Esta aqui já está quase solta. E do outro lado, vamos também soltá-la. E, e praticamente de já está. Ou seja, basicamente é fazer este processo para todas as ripinhas. É, não exatamente. Só, só para essas Só para estas. Ok. Porque... E eu, eu explico porquê. Porque... Estas ripas estão só fixas a estas aqui. Uh, já estas aqui das pontas estão fixas nos blocos. Ok. E, aqui, os pregos que, que, que fixam as ripas aos blocos são uns pregos muito mais fortes, são uns pregos retorcidos exatamente para dar rigidez à palete uh, Eu não vou desmontar a palete toda, mas vou ensinar como é que, te, como é que conseguem uh, separar estas tábuas daqui, dos blocos. Porque já não é da são mesma forma, não é? Como? Já não é da mesma forma. Não, não. Tem um passo entre, uh, uh, antes, que é este que eu vou exemplificar. Estou a pôr esta base aqui no chão. Uh, se vocês em casa uh, tiverem um chão duro, não precisam. Eu estou por aqui para não estragar o chão que aqui está. Sim, se for, também um chão em cerâmica, convém sempre proteger. Bem, não se... E, e se tiverem os rios de baixo, façam, uma, façam uma horas em que eles não, não estejam garagem. em casa. Ora bem, o que, é, que é que eu vou fazer? Vou bater com a, a palete neste, nestes cantos opostos. Que é okay. para precis precisamente aliviar um bocadinho a, a força pressão. dos prex aqui. fica um bocadinho mais solto e depois podemos usar as orelhas do, do martelo para, para, para okay. tirar as tabas ou não. Vou fazer um bocadinho de barulho, mas para exemplificar. A palete. Pois esta palete, eu não mencionei, mas de, também, não, também vou, ainda vou a tempo. Escolha uma palete não muito pesada. Há umas paletes mais fortes, mais sim, pesadas. Sim, sim. Para quem não traz vantagem e é mais difícil de desmontar. Escolha uma que seja 1,20m por 80 São um bom tamanho, serve o que vamos fazer é? e é mais leve. Correto. Pronto. A, a palete é um bocadinho, não é muito pesada, mas é um bocadinho, pode ser para algumas pessoas e se não conseguirem levantar assim, subam dois degraus e deixam-na a... deixa cair, vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um bocadinho de barulho, mas é para exemplificar. pega na palete com luvas, sempre, é certo e bate-na. Num canto, olha, esta rachou, é normal. Há, há, há... há ripas que sobram numa paleta para fazer uma floreira como essa, portanto... Exatamente, não vai ser tudo utilizado, não é? Não vou passar para, outro, para a outra diagonal e vou fazer a mesma coisa. E pronto, só isto, já dá para perceber que as tábuas se afastam aqui um bocadinho. Correto. Uh, e depois usa um martelo ou um pé de cabra. Vamos mostrar o pé de cabra também. Uh, é útil. E quem tiver um pé de cabra pode, pode usá-lo em casa. Pé de cabra. Não tem, muito, não tem muita história. Pode-se usar um martelo com o pé de cabra. Como, como, como já batemos as ignais, já estava a é afastar um bocadinho, é? temos o pé de cabra, usamos o martelo para o, para o colocar e depois a alavanca do pé de cabra, nesta está bem presa. Só para dificultar aqui um bocadinho. Não, ainda bem que isto está a acontecer, porque quando, quando notam que estão a fazer muita força, não façam muita força, porque vai, porque vai partir a madeira. Exatamente. aqui O ponto fraco da palete é a madeira. Fortes são os pregos, <risos> não, vamos, não vamos estar a forçar mais. Vou fazer do outro lado. Bom, já alivi um bocadinho. Já é mais fácil. Aos poucos, aos poucos a, madeira, a madeira sai. Certo. certo. Pronto. É retirar isto em todos é os, os, ou seja, os vértices. Exatamente. Ah. Repito o okay. temos a palete no chão, apoiamos com umas ripas de madeira que tenho. Nós estas até vamos usar para a própria construção da paleta, portanto, serve, serve para desmontar e serve para depois no produto final. Arranquem as tábuas do meio, arranquem estas, conseguirem, e as do, dos cantos. Façam este procedimento, batam, batam os diagonais, alivia, depois com o um pé de ou um martelo, conseguem. É fácil Pronto. de retirar o resto. É. é só pôr aqui a paleta e vamos pôr a mesa onde estava novamente Sim. para ser mais fácil. Ela se está bem posta. Pronto. Agora, pregos, pregos, não? É, é o passo seguinte. Já não estava a esquecer. É <risos> o passo seguinte, exatamente. Vamos, vou tirar aqui. Podemos só, só ter uma tábua, só é? para exemplificar. Okay. Os pregos. Não tem, não tem muita história, mas também é preciso saber... Saber fazer aquilo que nós queremos. Estes estão um bocadinho tortos. Não estão muito, mas estão um bocadinho tortos. Vou fazer um ensaio com este, a ver se eu consigo tirar sem, sem, um sem ter que o endireitar. Okay. O que eu conselho é que ponham a zona do prego mais próxima de, do limite da bancada. Certo. Ou seja, eu não vou estar a bater um prego assim, porque eu estava a fazer isto e, claro, e a minha pancada vai ser ineficaz. Colocar o prego logo depois do limite da bancada, pegar no martelo... E ver se ele ou vai dobrar ou vai sair. Ok. Duas, uma. Normalmente é sempre assim. Este dobrou um bocadinho. Pronto. Vamos endireitá-lo. Com o um alicate. Aqui também é um bocadinho o jogo da paciência, não é? Ou não? É, não é? Sim, ou seja, é um, é, é um trabalho que tem, tem que fazer. No, no, não é logo imediato. Há esta fase de preparar as peças todas, mas depois é, é passa a parte mais engraçado Eu, Exatamente. pessoalmente, gosto desta parte porque é um bocado terapêutico. <risos> Sim, <risos> Também todo, é verdade. Tem um dia mais chato, desmonta uma paleta, <risos> solta um bocado as energias, usa um martelo. Pronto. Ah, até saiu bem. Saiu bem. Depois é virar a tábua para o outro lado. E usar o próprio, orelhas, próprio, próprio, próprio martelo para tirar. Se, se estão a fazer força e eu não saio, dei-lhe um bocadinho mais força que assaio. mais força, exatamente aqui mais um, Por exemplo, este, eles estão um bocadinho tortos Se ao de estarem a usar um alicate, se não tiverem, podem usar as, as, as areias orelhas de uma tela. As orelhas não é? Vamos ver -se, se este agora... Põe a peça novamente no limite da bancada. Exatamente. E bate-se. Não, não batam logo com força toda, percebam se o prego está a sair ou está a querer dobrar. Saiu. Saiu. E este aqui a partir também há de sair. Pronto. Ou seja, ir batendo devagarinho sim, e ele vai, vai, vai sedando. Como eu costumo dizer, a madeira fala connosco. É verdade, temos que perceber se o pré que está a sair, se não está, se a madeira vai e partir não forçar, ou não. não é? E não forçar, não é? Principalmente não forçar. A madeira antes de partir avisa, começa a rachar, começa a estalar sim, sim, sim, sim. e percebe-se. Vamos, vamos, vamos limpar esta tábua que vai ser útil na fase a seguir. Indireitar novamente com as orelhas do martelo, certo. ou com um alicate, é o que tiver em casa, e bater. O prego não tem que o tirar todo, é só, é só, só, só o é? suficiente para terem algo onde agarrar a, o martelo. E uma roupa já é e uma ripa já está agora é fazer isto com com todas elas com todas elas a partir no... normalmente não temos mais ripas numa paleta do que do que as necessárias para mas no... do que as necessárias para fazer uma floreira mas normalmente há sempre erros uh, fazer um corte ou tabas que racham como vimos há bocado a desmontar esta paleta e estes Portanto... bloquinhos a gente também os guarda correto guardamos sim ou... só também guardamos sim também vamos pois utilizar não é já vou explicar porquê ora bem Explicando, então, vimos, o, vimos a escolha da palete, vimos a, a desmontagem, desmontagem. Tirar, tirar os pregos, guardar, pôr as tábuas com pregos à parte, para, não, para ninguém pisar, Sim. Uh, e agora vamos passar à construção, à construção da floreira. Vamos lá. Vamos. Esta tábua aqui, uh, a partir de 20, vai ter 120 metro e vinte, se eu não me engano, exatamente. Bate certo. Pronto. O que é que vamos fazer? Esta floreira que temos aqui, vamos, vamos tentar replicar a que temos aqui, que eu fiz anteriormente. As medidas dela são 60 por 30. Okay. Ou seja, porquê? Eu, com um único corte aqui a meio, faço, faço duas peças de 60. Exatamente. E a minha foi essa, ou seja, usar, usar as dimensões da palete, no um serviço fazer. com o mínimo corte, para não, ter, não estar aqui com grandes, com grandes medidas, nem... nem... Portanto, claro. vou começar então por marcar o meio da ao peça. O meio, não é? 60 centímetros. Tenho uma fita métrica, tenho aqui uma caneta. Marco aqui o meio da meio. peça. E a seguir, eu tenho aqui uns quadros. Ok. Que é muito útil. Os quadros para que é que serve? Serve para marcar aqui, encosto aqui, esta aresta. E marco uma linha perpendicular a esta peça. Queres ajuda? Não, não Não é preciso. <risos> Quem não tem os quadros, não usa os quadros, usa qualquer coisa com, com Uma um ré, Sim, um Sim, até um, a, não ripa, não dá, né? a não? ripa não dá muito bem porque é muito pequena, ou seja, convém ter um, um, algo com, okay. com as dimensões para eu poder encostar, encostar aqui. Por exemplo, se tiverem um serrote, este serrote tem aqui este reto, okay. podem usar para alinhar com um colar aresta da peça de tração linha, podem usar Correto. para isso. Corretíssimo. Uh, Vou agora também exemplificar uma, uma maneira fácil de, de, cortar a, de cortar a peça com, com o serrote. Muitas vezes eu vejo pessoas a, a dizer que não sabem cortar ou que não gostam de, de serrar, mas é porque não estou a usar bem, uh, não estou a segurar bem a peça. Ai, okay. O segredo, que não é segredo nenhum de, de, de serrar uma, uma madeira, é ter a madeira bem segura. Okay. Porque aí todo o nosso esforço é só para, para o serrote e não para segurar a peça. Podem usar, por exemplo, tá, exatamente, tenho aqui um banquinho, Toda a gente tem em casa, eu vou, a, a maneira como eu faço, mais fácil mais fácil usando o que tem em casa, pegam na tábua, a zona do corte, põe aqui logo depois do, do limite do banco, metem um pé em cima, pegam no serrote, esta mão aperta o vosso pé e segura o banco, ou seja, okay. a tábua fica, fica entalada e fica bem segura, e a e a seguir, usam um serrote. Uh, e é isto, vou fazer o corte devagarinho, os cortes fazem sempre devagar para ficar um corte, corte direitinho. E já está. É isto. É isto. Não, não tem grande segredo. E ficamos. Estas duas peças vão fazer se eu dizer, já duas ripas, não é? Vão fazer estas, estas esta face da, da floreira. Pronto. Vou, vamos ou seja, então... nós precisamos de três ripas para fazer a parte da Sim. frente e de trás, correto? Sim, é. três, três, três em cada face da Exatamente. E mais... Mas com três inteiras fazemos. Com três inteiras é. faz seis. Com essas dimensões, ou seja, uma ripa de 1,20m devido ao meio, tem duas uh... de Pronto, vou agora explicar. Já tenho aqui algumas cortadas de mão para não, para não estar aqui para explicar a formar isto mais tudo no em, claro. vou explicar. Para explicarmos tudo, claro. Para explicar tudo lá para casa. Exatamente. Vou explicar. Vamos até usar estas, que são mais espessas. Ou não? Podemos usá-las. Como Próximo é que vamos passo. montar? Vou, vou chegar este aqui para o lado para, ser, para ter a área desimpedida e conseguir mostrar claramente o que vou fazer. Pronto, como é, que vamos, como é que vamos iniciar? Uma coisa que, que é óbvia, mas uh, às vezes uma pessoa só se quando chega ao final, é escolher o lado mais bonito da, da madeira para ser o lado exterior, já é o que vai, vai, vai estar à vista. Este lado está, está escuro, está pisado, está sujo, vamos pôr este para o lado exterior. Não é preciso dar nenhum tratamento antes não. de começarmos a montar? pois não, não... não. O acabamento da floreira fazemos só no final. É só no final, Bem, ok. Se tiver alguma farpa muito grande de saída, tirem, não né? okay, sou lejado, okay. mas tirando isso... E, está preparada para depois estar no exterior, correto? Com o tratamento Sim, há que é, okay. ter a noção que a paleta, é, esta madeira, não tem nenhum tratamento. Ou seja, isso vai estar exposto ao exterior, vai vai vai sofrer degradação, é inevitável. Eu, no final, uh, avisa-me no final para explicar um bocadinho a parte do acabamento para tentar prolongar e melhorar o aspecto da, da, da floreira, da floreira no exterior, mas, não é? mas não se iludam, isto não é uma floreira de petão, não é uma floreira de ferro, é madeira. Mas a vantagem é, é também um bocadinho essa temos um, é madeira, constroem esta floreira, ela dura 2, 3, 4, 5 anos, dependendo de... E de podemos lidar posta. sempre tratamentos, com verniz, sim. não é? Sim, depois já achei que pode, ah, claro. Ok, sim. ok, mas, eu, <risos> já me estou a adiantar. Minha, sim, mas a, a minha perspectiva é, ela no final do ciclo de vida dela, pode ser descartada, e pode sim. ser posta na terra, porque tem, é os preques, são, é os, são os pregos, são os pregos, metal, ferro, e a madeira, é, é biodegradável, no caso causa qualquer impacto. É Verdíssimo. também uma, uma, uma das vantagens de usar uma paleta. Sim. Pronto, é vamos, vamos começar. Vamos começar. Temos as três ripas, vamos alinhá-las. Convém ter uma, uma análise visual se estão as três com o mesmo comprimento. Eu olho para aqui, parecem parece bem. Sim. E vamos usar também uma das próprias ripas para dar o espaçamento entre elas. Ok. Ou seja, coloque aqui uma, tenha... Certo. e tenha... de outra? Ou ah, okay, Usa a mesma. Okay, okay. Segura, encosta a outra. Esta vai ser uma da, das faces laterais. Ok. Certo? Correto. Estás com alguma dúvida? Não, não. Estou tudo a acompanhar. Pronto. Vamos passar o passo seguinte, que é colocar umas ripas aqui Sim. que vão ser, a, a, o suporte, a, a, né? vão, ser vão funcionar como suporte. Ou seja, vão, vamos precisar de quatro ripas nos cantos. Ok. Ou seja, temos as quatro faces e em cada, cada vértice temos uma ripa destas, que é o que vai para, para fazer, exatamente. Okay. Ou seja, vamos, eu gosto de fazer as coisas, a fita é útil, mas se eu puder não usar a fita, prefiro usar outros métodos que evitem estar a medir e, e a baralhar com contas, às vezes. Ou seja, eu colocando as peças assim, eu coloco aqui a minha, a minha barra, a minha ripa de madeira, e venho aqui, devem conseguir ver, coloco aqui a ripa de madeira e vejo aqui onde é que ela termina. Posso fazer aqui uma marcazinha, já sei que o meu corte vai ficar aqui. Eu, para este caso particular, vou fazê-las um bocadinho mais baixas que a altura da floreira, okay. que é para não ficar tão visível. Chega aqui. chega E a parte boa é que as ripas, como vão ficar no lado interior, podem ser ripas de tamanhos diferentes, podem ter variações de comprimento que não é importante. Não há aqui uma regra, não, não é? Não. Ou seja, vou marcar la aqui um bocadinho mais curta. E o que é que vamos fazer? Vamos também cortar. É exatamente ah. como fizemos para estas. Vou, vou marcar. lo Ou seja, mediste e no término é onde vais fazer o corte. Não exatamente, estou-lhe a pôr, pôr mais um bocadinho abaixo, mais para baixo, baixo a para mas, não mas pode, ver, pode não é? fazer isso. Ou seja, vamos fazer o, o serrote. Rota. Obrigado. Vamos fazer o mesmo que fizemos há bocado, porque vamos precisar de quatro peças. Certo. E são quatro peças iguais, vamos, vamos fazer... Com um... uma mente a outra. É? Exatamente. Exatamente. É uma, é uma boa maneira. Em vez de estar a medir, encosto <risos> numa outra e tiro a medida. Vou fazer novamente o corte, da mesma forma que fiz há pouco. Como aqui, uh, eu, este canto vai ficar um bocadinho escondido, e não tenho que estar preocupado se estou a fazer Fica um corte direitinho. bem mais assim mas mais ao contrário. É, é, ou seja, é, isto também é bom nesse sentido, porque não temos que convencer o mais perfeitos possíveis, mas não temos que ser perfeitos e vai sim. resultar bem ao mesmo. Exatamente. Vou fazer o corte se é, Aí utilizas a peça. Um, um mesmo é o mesmo método, sim, não é? Sim, Para mim, resulta pode não resultar para toda a gente, podem apoiar na banca. A peça tem que estar bem pressa para, fazer, para sim, conseguir sim, isso, sim, para sim. cortar com o soldado. Se tiver uma mesa com um torno, também o podem usar. Sim, exatamente. Um banco toda a gente tem em casa, é por isso que também escolho este, esta maneira, porque é fácil. Segurem a peça para evitar aquelas mil no final do, do corte. Estava a dizer, segurem a peça no final do corte para evitar aquelas mil. Certo, assim fica um corte mais direito, Exatamente. não é? Exatamente. E vamos fazer a outra peça a seguir. Usem a que já cortaram Exatamente. para trazer medida para as outras. chega aqui, encostas, estão alinhadas, estão. Faço a marcação. Esta, esta, por acaso, está um bocadinho mais curta. Mas calhar até ainda usamos esta. Ainda conseguimos a... reaproveitar. Talvez. Pois já vemos. Vamos fazer novamente o outro corte. Da mesma maneira. é segura, a mão aperta o pé e o banco, e assim a madeira fica entalada e bem segura. Pronto, é bom que tenha um serrote que esteja minimamente a cortar, porque às vezes as pessoas têm um serrote que era do avô, que era do tio, é e mesmo... que ele já não corta nada, Sim. foi o que aconteceu há pouco, estávamos aqui a ensaiar com um serrote que já era já tinha perdido E um temos clio. mesmo aqui uma questão de, um, de uma cliente, mesmo sobre sim. a cerca. Temos aqui a senhora Ana Azevedo que nos pergunta que serrote aconselham. Olha, eu estou a usar aqui um serrote meicana. Tem, tem aqui este reforço na parte de cima, dá-lhe uma certa resistência à lâmina. Mas qualquer serrote serve. Desde qualquer? Que tenha, sim, desde, qualquer serrote para madeira, é claro. Sim. Não pode ser um serrote metal. Uh, e convém não ter os dentes muito grandes. Os okay. dentes muito grandes são para comer. E não está a gasto, não, é? e, e não está a gasto, sim. <risos> Como Sim, já, é já tinhas referido. Uh, tirando isso, usem o que tiverem em casa. Ok. Porque um serrote, um serrote bom corta bem, um serrote mal corta mal, mas também corta. Portanto usem o que tiver <risos> em casa ou, ou é verdade. Desde que seja para madeira? Sim, mas, mas facilita um bocadinho. Às vezes as pessoas dizem-me que conseguem fazer isto ou fazer aquilo e estão que... a usar Às vezes a culpa é mesmo da ferramenta. E não exatamente, exatamente. Acontece errar, é mas às vezes acontece. <risos> Pronto, temos aqui estas duas peças que estão iguais. Que cujo comprimento é o que precisamos, estão na linha abaixo do, do limite, que é o que nós queremos. Correto. Temos esta aqui que sobra. Eu vou, vou encostá-la e ver se, se de facto... Se apanhas três, não é? Apanhas três, vou usá-la. Sim. Vai ficar escondido. Se forem mais profissionistas, cortem uma, exatamente com a mesma medida. Mas a função faz. A função não é? cumpre a função. Exatamente. exatamente. Portanto, vamos usar mais esta para cortar mais Sim. uma ripa. E agora já podes seguir a medida daí, não é? Sim. Vamos, vamos fazer exatamente da mesma maneira. Vou fazer assim, encostam peça, está alinhada, tá? fazem uma linha, e fazem novamente o corte. Se eu, porventura, quiser fazer numa mesa, vai-me ser muito mais difícil segurar porque a peça, não tens porque o o pé, não, é? não consigo agarrar assim, né? é pouco prático. E não consigo. Assim uso o meu próprio peso para fazer pressão na madeira para fazer o corte. E é mais fácil. Ui. Pronto, vamos ficar aqui com estas. Peço para pôr aí. Pronto, temos os cantos, temos as peças para as duas laterais maiores. Uh, falta fazer para as duas laterais mais pequenas. Exatamente. Estás as de 30, não é? As de 30. Eu mexi aqui nas peças e Igual não havia outra vez. Não, vou, vou voltar a pôr as peças conforme tinha e eu já explico porquê. Vamos pôr nestas peças. Aqui esta a servir de espaçador. Exato. Não me interessa, não tenho que estar aqui a medir isto encosto e, e, e, e, e fica sempre certo. Encosto aqui segura a peça, encosto esta, encosto novamente esta. E tem a altura da, da, das duas laterais maiores, Exatamente. que é a altura dela toda. Vamos agora escolher as peças para fazer as duas laterais pequenas. Que são, temos a lateral Esse. de 30 e as laterais de 60. Estas fazem umas 60. Vamos escolher agora as peças para fazer as 30. Vamos começar, é por aí que vamos começar. Ah, é? é? Ok. Tenho aqui já algumas... Algumas peças pré-cortadas, não estou totalmente cortadas, mas vamos servir. Estas peças, estas duas que têm aqui, são mais largas que estas, porque foram tiradas de outra palete ou, ou, ou de outra, outra zona. Mesmo na própria palete, podem ver aqui, esta tem uma largura. Esta, por acaso, não. Esta, esta tem as larguras todas iguais. Mas dentro da mesma palete tem, às vezes, larguras Aquelas que diferentes. Aquelas estão atravessadas, não é? Normalmente até podem ser mais grossas, mas, não é? Exato. Se calhar até foi o caso desta. Ou seja, vamos ensaiar com estas, se conseguimos usar estas, a partir assim. Vou alinhá-la com, com a tábua de baixo, vou alinhá-la com a tábua de cima. Mas porquê é que começas. Não começas no início e começas aí? Porque estou só a ver a largura. Posso, ah, ok. Estou só a, não, ver a, que... ela, a ver a altura. Estão a ver estas duas, para ficarem com a mesma largura daquela, fica aqui com um espaçamento grande. Ok, certo. Mas vai-nos ser útil o ah, é? espaçamento, claro. Porque vai-nos permitir servir de pega. Aqui, agora não se calhar é muito visível, mas ter este espaçamento de lado maior vai-nos ser útil para agarrarmos de lado e levantar okay. a palete. Certo. Portanto, este até ficou um bocadinho grande. Sim, porque normalmente até agarramos de lado. Sim. É, com, uma, com uma floreira depois vai ser revestida por dentro, não Sim. tem problema, a terra não vai sair por aqui. Portanto, vamos usar, vamos usar estas duas. E, entretanto, já perdemos aqui o espaçamento. Já? Já. <risos> é, bom, é, bom, é bom estar a fazer com mais de uma pessoa porque, porque às vezes... São pormenores que fazem a diferença, não é? A partir daí, ficamos. Agora, vamos ensaiar a fixação de, destes cantos. nestas... Ah, não, falta, falta fazer os Depois, cortes intermédios. Era isso, é isso ok. É okay. tem? Assim, Porque isso bem... não tem 30, correto? Não tem 60. 60. Exatamente, estou aqui a medir, dá 60. O procedimento é o mesmo que fizemos há pouco. No meio. Marca aqui no meio, 30. Aproveito e faço já esta também. Isto é terapêutico e por outro lado estamos a mexer o corpo todo, não é? Sim. Estamos a utilizar o corpo todo para cortar, para para agarrar a madeira, seja o que for. Sim. E, e, e para quem não tenta, tem, quem tem tanta familiarização com, com estas ferramentas é bom, porque é um trabalho sempre de fazer. Que Sim. Metes, são, de, de e que nos metem em no movimento. Nós temos o melhor mão martelo que, que tem tem. E pronto e ao, e ao saberem fazer, ao saberem fazer. Se, se tábua-se solta na, na, na floreira ou tem alguma coisa. Como fizeram sabem, sabem a vantagem É uma das vantagens também de fazer. É essa. Portanto, marquei aqui o meio das duas peças e vou marcar aqui uma linha. E aproveito e faço o mesmo aqui. Tantos. Ou seja, já fazemos as duas laterais, aí, as não é? as laterais. só vamos utilizar duas duas, ripos. duas de um lado e duas do outro, exatamente. exatamente ou seja, com dois cortes faço já as duas laterais. Exatamente. Portanto, é a voltar a fazer o mesmo procedimento. <risos> Tens o serrote aí? Tenho aqui. Tenho. Não tem grande segredo, já, já vimos como é que é, põe a peça no banco, a zona do corte fora de, do limite do assento usa o vosso peso com o pé para, para fixar a peça, não aperta, ainda mais para fixar melhor a peça a linha e iniciou um corte já, já está. está faço sempre o corte com devagar sem forçar o serrote, quando, quando, quando o serrote começa a fazer isto é, é sinal que não estão a fazer o um movimento assim, estou a torcer. Ok. É, e pronto. Facilitamos o trabalho. Vou fazer mais um corte e, e à partida. Temos aqui três peças, temos ali. Temos aqui quatro peças Exato, temos a luz, temos. e à partida é o último corte que fazemos para, para passar é, a, a montagem. montagem. Oi? Tá? Tá. Hum. Temos aqui as peças todas. Pronto. A partida, se eu não fiz as geneira, não temos de fazer mais nem corte. Se fizermos as geneiras também, serve para depois emendar. Sim. Não é? Sim. Se calhar não devia dizer isto, mas quando fiz esta paleta fiz um erro e, e uma das laterais ficou um bocado maior. Não se nota? Não, não, não, no, se, nota. não se nota porque não está, eu consegui corrigir. Ah, okay. Mas uh, como usei pregos, tiro os pregos de com facilidade, cortei e voltei a pôr. Fácil, não é? É. Isto é uma paleta à prova de, de tocho, <risos> <risos> digamos assim. Ora bem. Vamos passar para o passo seguinte. Temos aqui estas três tábuas que nos dão Queres altura. Queres medir novamente? Podemos fazer novamente. Só tirar aqui o material para, para ser mais Sério fácil Se que era importante, agora estou a controlar. É verdade. <risos> Eu sempre evitar usar a fita, e evito. Ok. Já percebemos que não gostas de relações não, não, com a fita. Não, <risos> não gosto, mas há, há métodos mais pedidos de, de fazer o trabalho. E é fácil medir um metro e dez e colocar um metro e um centímetro. As vezes são muito fáceis. Okay. E com, este, com, este, com estas maneiras de trabalhar evito esses erros. Não é por não gostar, eu gosto. Sim, mas, mas é mais preciso, não é? Exatamente, é como exatamente. A dizer. temos aqui a posição delas. Vou tirar aqui as duas tábuas que vão fazer uma das laterais. Certo. Vou colocá-las assim. Agora disto. Uma a é? coincidir com, com a base, outra a coincidir com o topo. Certo. Ok, começa, o início começa aqui, Sim, alinhado, aqui é não é? Igual. Sim. E deste lado o mesmo. Sim, a floreira é igual até lhe por a base. Ok. Portanto, <risos> faz um lado ao outro. E agora vou pegar numa destas ripas que prepararmos e ensaiar aqui. Ou seja, eu quero que esta ripa fique colocada aqui no limite das peças mais pequenas. Certo. Pronto, vamos usar pregos e luvas. Não? Sim. Podemos usar luvas. Eu, neste momento, para mim, tenho mais sensibilidade agora sem as luvas. Sem como luvas, Já, né? já desmontámos, já... O trabalho mais bruto com a madeira já foi. Eu prefiro agora fazer é. sem luvas. Mas quem prefira usar luvas, use. Para evitar. Sim. Ou seja... Qualquer acidente. Vamos ver que vamos ter aqui um prego a fixar esta... Ta... Vamos ter fixações desta, desta ripa com esta tábua e desta ripa com esta tábua. Certo. Ou seja, o primeiro... Eu podia começar já aqui a pregar o prego, Sim. mas tenho aqui muitas peças soltas e isto ia mexer. O que é que eu faço? Vejo mais ou menos onde é que vai ficar o prego e marco. Quero um prego aqui e outro aqui para esta tábua. Quero outro prego aqui e outro aqui para esta tábua. O que okay. é que eu faço a seguir? Uma base estava na mesa. Certo. Meto um prego, aponto. só. é para a tábua não, não dançar. Exatamente. Meto um aqui. Está apontado, não está até ao fim. Está só okay. até meio ou nem tanto, dentro o outro. Os pregos podem ser qualquer um Sim. O que é que aconselhas? Um, um, um prego tem que, tem que ter a espessura suficiente para furar a tábua, as laterais, e entrar na, no canto. Certo. Neste, neste, neste caso aqui, temos esta ripa esta e temos esta tábua. O comprimento, o prego é aplicado na tábua. Ah, eu estou a fazer uma coisa mal, reparei agora. Mas já, já explico. O prego tem que, tem que vencer esta espessura. Ok. Pelo menos. Certo. Comecei a pregar aqui uh, o prego, mas estou mal. Eu tenho que começar a, a, a por estas tábuas. Bom, ah, lá está. É assim que aprendemos. <risos> é verdade. Ou seja, a vantagem do prego, o um parafuso também dá. Uh, é que é fácil de, ao, não, ao estarmos só a pontar e não pôr até ao fim, agora consigo tirar com toda a facilidade. Certo. Não tem, não tem sim, grande história. Sim, sim. Ou seja, vimos aqui que era um prego... Tenho aqui a largura da tábua. Está mais ou menos por aqui. Este é o lado mais feio. Fica ao lado interior. Okay. Vamos, vamos pôr assim. Ou seja, este é o lado exterior. Vou-lhe aplicar um prego aqui, mais ou menos, e outro aqui. Certo. E a mesma coisa neste. neste lado. Este lado está, igual, está ela por ela. Vou aplicar interessante. prego aqui e outro aqui. Peço desculpa, temos aqui outra questão. Aqui da senhora Ana Ramalho que está a perguntar se não é necessário cola antes dos pregos? Antes não. de colocarmos os pregos? Não. Para agarrar não. as tábuas. Podem colocar cola. Podem colocar cola. Uh, mas isto, sendo uma floreira, vai estar em contacto com a humidade. A cola de madeira em contacto com a dilui de e degrada-se muito. Ok. O prego enferruja, mas continua na madeira. Certo. Ou seja, eu aqui não vejo grande vantagem de usar cola. Ok. É preferível é é usarem só... só o prego ou parafusos, depois podemos aplicar com parafusos. Certo, que certo. São um bocadinho certo. mais fortes que os pregos, mas a cola aqui não traz grande vantagem. Pronto, vamos então aplicar aqui dois pregos, aqui dois pregos. Que já marcamos, não é? Já marcamos Antes. e fazemos o mesmo aqui. Ok. Preparamos já, fica já, fica já pronto para para esta, diagonal. Aponto, aponto, aponto novamente o prego, não mete até o fim. Este está com a cabeça um bocadinho torta. Outro aqui. Se estiver a ir muito rápido, não diz Não, bem. <risos> em fala. casa, já sabem, se quiserem ir colocando algumas questões, estejam à vontade para o fazer, está bem? Pronto, vamos fazer o mesmo deste lado também. Certo. Vamos pôr aqui um prego aqui. Eu, eu, podem não marcar, eu faço até sem marcar, mas quem está a fazer em casa, se tem menos prática, vejam mais ou menos a espessura da tábua, ou seja, quero ter um prego aqui mais ou menos a meio, mais ou menos aqui e outro aqui, e outro aqui. E isso é a parte interior, certo? Esta Estava vai a ser dizer... a parte exterior. Exterior, Os okay. nossos pregos, neste caso, esta floreira, a forma como, como idealizei, os pregos vão, vão de fora para dentro. Ok. Até porque, imagina, imagina tens, tens, não tens pregos com este comprimento, tens só mais compridos. Sim. Eu vou metê-los de fora para dentro, a parte pontiaguda fica saliente para dentro, é menos provável que eu me vá aleijar, porque depois para dentro fica a terra com as plantas. Exatamente. exatamente. Pronto, vamos meter aqui, agora deste lado, os pregos. Aponto só, não o meto até ao fim, Eu já explico porquê. E a mesma coisa neste lado. Este lado. Não sei se, se estamos Na tempo. Tenho aqui agora outra, outra questão, ah. temos 15 minutos para terminar. Um ah, é. E Vamos a questão ser. vem mesmo de acordo, tínhamos aqui a senhora Andreia Ferreira, Quer está a questionar quanto tempo demora, em média, a construção de uma floreira. E se não é preciso lixar a madeira? É. Convém lixar. Isso é, eu Vou deixar um bocadinho para o final para, para falar do acabamento da madeira. Tempo em é média, depende da pessoa que okay. a faz. Sim. Eu esta aqui, como já, já a fiz, já a fiz noutras ocasiões, demorei 40 minutos, meia 40 hora. 40 minutos? Alguém que não tenha experiência vai demorar mais um bocado. Claro. Mas se faz a primeira e não corre tão bem, é demora muito tempo, faz uma segunda já demora menos tempo e fica mais perfeito, Sim. varia muito, não consigo, não consigo dizer o tempo. Sei que eu faço em meia hora, 40 minutos. Meia hora, está bem. Uma hora e meia, duas horas, <risos> para quem faz a primeira dias, vez, também, não, também consegue, não é também. muito tempo. Pronto, vou agora exemplificar... Uh, e a parte do lixar, é no fim, é no início, é, no fim. é tudo no fim, um não é? O acabamento da madeira, qualquer é no fim. Mobiliário, de qualquer coisa, é sempre no final. Ok. Vamos, vou pôr aqui as peças, vou voltar a alinhar estas, para, para evitar tirar medidas. Exatamente. Vou colocar as minhas três peças, vou usar esta para espaçador. Novamente uso a mesma para espaçador. A não estou preocupado se estão muito alinhados assim ou não, porque eu, neste momento estou só preocupada com o afastamento nesta direção. Correto. Isto é tudo para não ter que, que tirar medidas. Vou usar esta peça onde ela vai ficar, apoio, e uso a outra só perdão, só para okay. me apoiar a peça. Vamos fixar este lado primeiro, Mete esta aqui no canto. O esquadro aqui é útil. Okay. Para esta se... peça fica no meio, exatamente. Okay. É. Vou pôr os esquadro para ver se está mais ou menos alinhado, não tem que ser perfeito neste, nesta face. Certo. Está mais ou menos alinhado. E como já apontei os pregos, neste momento só tenho que dar uma martelada e ela já fica presa no sítio. Okay. Pronto, já está presa no sítio. Ok. Ou não? <risos> <Ou> não. <risos> tenho que, <risos> que fazer está. com mais força. Esta, esta palete, esta madeira é bastante grossa. É grossa era não é? daquelas grandes, não. <risos> Novamente, verifico que o esquadro está alinhado, se fixo com o cal, Agora com sombra, está. Agora está. E fixo a outra da ponta. para garantir que tenha a altura certa. É isto, certo? Certo. Estás mais a Estou, É mais ou menos isto, né a é? seguir. Oi? mesmo grosso. Pronto. Já a temos fixa. Lá está, com, com uma palete mais fina mais é fina, sempre fácil mais fácil trabalho, de, de fazer, exemplo. não é? Vamos fazer o mesmo nesta, só para exemplificar muito rapidamente, já não temos muito tempo. é Tem, temos. Alinho <risos> <a, a risos> com o final, uma pancada forte. Volto a pôr aqui, porque esta ainda, ainda está solta. Certo. Alinho, verifico a língua final, o final, e fixo, pronto, este aqui, agora é só bater los e eles, eles ficam eles no sítio. Este prego durou um bocadinho, não tem problema, este tipo de floreira é tem este aspecto rústico, portanto não exato, temos que ser perfeccionistas. E depois também com o acabamento damos-lhe. Com no... o acabamento melhor um bocadinho. Pronto, temos aqui uma lateral. que eu estava falar, ter este espaçamento aqui, vai ser útil. Porque para estou a pegar na paleta, Exatamente. é mais tranquilo, é, é mais fácil. Uh, o procedimento faça esta lateral e faça a outra lateral. Certo. Para agora, para, para título de exemplo aqui, vamos fixar já uma a lateral maior. Certo. E depois é repetir o procedimento. Uma maneira tão, fácil agora de. de... Usando o que temos à disposição, que é aqui a nossa mesa, vamos usar a mesa para fazer o trabalho. Vou pôr aqui a peça. Ok. Esta lateral maior alinho por aqui. Por então, cima. F... Neste okay. momento não decidi o que é ah, que é a okay. base ou o que é que é, o que é que é o tubo, portanto faz. Alinho com o final e meto o prego a unir a esta ripa do canto. Corretíssimo. estou Estás a, acompanhar. Estás Estás Estás a acompanhar. Estou-te a acompanhar. Entretanto, temos aqui outra questão. Sim temos aqui uma questão pelo cliente André Pina e gostaria de saber se não é necessário ser madeira tratada para não apodrecer estando a floreira na rua debaixo de um telheiro ou se não há problema e podemos usar as paletes é assim. Depois, a gente já falou isto Falamos no início um o não, é? não tem problema Sim. nenhum a palete conforme está se está exposta ao sol e à chuva e por aí fora vai-se degradar mas é assim Exatamente. em vida. Também nós nos agradamos quando chegamos a velhos. A paleta é a mesma coisa. <risos> nós no final vamos dar um acaminhamento, eu vou explicar. Uh, Pode-se usar verniz, pode usar alguns produtos para, precisamente, aumentar um bocadinho o período de vida da, da, da, da floreira. Mas não se iludam que isto vai durar muitos anos, porque não vai. Sim, sim. E como já tinhas dito, também é material que não faz mal ao ambiente, não é? Sim, lá está. Se aplicarem um verniz, a paleta dura ah. mais, mas não, não é tão fácil reciclar. Porque já tem químicos do verniz. Já temos vernizes também preparados para... Sim, a de água. Exatamente. O que eu vou simplificar aqui e é o alto de linhaça. chamada a e a natural. Exatamente. Pronto. Vamos então fixar esta tábua. Fixar a ripa. O procedimento é o mesmo. Está bem apoiada na mesa. A peça não foge. Fixamos a primeira e fixamos a última. Ou seja, é linho com, com o fim da peça, com o, fio, com o, com o outro fim da peça, ou o, o início, como queiram chamar, ou o outro fim. É mesmo. Depois decidimos. Depois decidimos, exatamente. Para já mete só um prego, normalmente temos dois que é para ela não rodar. Sim. Esta tábua, como é mais fininha, é mais fácil pregá-la. Olha. Acontece. Acontece, lá está. E é bom acontecer, que é para mostrar, não é? <risos> se ele não ficar muito torto, talvez consiga voltar a pegá lo Se dobrar muito, uh, tira-se e volta-se para outro. Correto. É do meio. Vamos fazer com, com a parafusadora e com o parafuso, para ficar Já que temos aqui esta tábua do meio. O que é que, meio, que, é que tu preferes? Pregos, parafusos? Os pregos são mais baratos. E é mais fácil. E o martelo não precisa de eletricidade para funcionar. Exatamente. A parafusadora precisa e os parafusos são mais caros, é eu de quem está a fazer. O resultado final vai ser o mesmo, não é? Não altera não ou altera? Não, exatamente. Com os parafusos fica um bocadinho mais... a fixação é mais forte. Mais forte? Sim. Ou seja, é mais barato e fica melhor. Não, não. não, é? não, não. não com, com os, os pregos é mais barato, mas não fi, a fixação os parafusos fica melhor. Os parafusos é um bocadinho okay. mais caro, mas a fixação é mais forte. Ok, ok. Esta peça, e fixa lá assim, mas esta face está suja, esta está mais bonita, vamos pôr esta para o lado exterior. Usando novamente a outra para verificar o espaçamento. tá Parece-me igual, parece-me bem. Vamos fazer, com, vamos fazer com o parafuso. E é a mesma coisa. A nível de tempo vai dar ao mesmo, não é? E martelar um prego ou parafusar Sim, se as pessoas, A maior parte das pessoas tem até mais facilidade em parafusar. Mas... Não é preciso tanto. tanto esforço? Não, não. Esta também está com pouca bateria, portanto não continuar com o <risos> martelo. Vamos só então pôr mais aqui dois pregos para estas sim, fixarem sim, sim. fixas. Os nervos das câmaras fazem isto. Lá em casa não acontece. Acontece, acontece. Estou a ser irónico. Pronto. Assim, desta maneira já temos. E depois é repetir o processo, não é? é? Processo. para esse lado Exatamente. Usando uma tábua para manter o espaçamento. Exato. E, e fazemos as quatro paredes. Exatamente. Fica a faltar o quê? Agora lixar, não, não é? Fica não, fica a faltar a base se não terra Ai, cai para ba... o fundo. Boa. Ou seja, mas a vantagem, a vantagem disto é que estas tábuas, <risos> o comprimento sendo cortamos fazem a base. Faz de conta que, tenha, que já tenho aqui as quatro paredes certo? esta fase vai ser a base. O é o mesmo. Pega aqui nas minhas tábuas. Mas deixa deixa espaçamento à mesma? Deixa espaçamento. Ah é? É, tem que, é? A floreira tem, uh, tem que ter drenagem. Ok. Tem que ter drenagem. Ou seja, este espaçamento lateral não é tão necessário, mas é útil, porque a terra respira um bocado, mas no fundo tem mesmo que ter espaçamento para, para a água escoar. Ok, correto. Se não possam raízes das plantas. Mas é o mesmo procedimento. Faz, fazem esta lateral, fazem esta. Certo. Depois pegam nestas três e fixam a lateral, fixam a outra e depois Sim. fixam as três. Ficam, ficam com as quatro faces preparadas. E depois, depois, essa... depois vem a parte mais fácil viram no, no fundo com estas duas ou três dependa, dependendo da largura que ela não sei se fiz com duas ou se fiz com três e com fica completo fica com três deixam mais ou menos um, espaço, um espaçamento que seja razoável certo e fica feito uh, vamos então falar do acabamento e depois aí por baixo temos que meter algo para proteger para a terra não ah, ir não é? sim eu sei que hoje vão ter mais um workshop de, de, de permacultura e de plantas. Exatamente. Exatamente. Logo à tarde vamos ter outro workshop de é ela, ela vai explicar isso melhor do que eu. Ou seja, imaginando que tem aqui a floreira completa, que é como esta está aqui, não vamos agora mexer porque está, está bonita. <risos> Podem forrar o interior com, por exemplo, plástico, um saco de plástico daqueles grossos. Exatamente. Nós exatamente. temos, por exemplo, um saco. Este é um bocadinho fininho, mas serve, serve para o exemplo. Forra o interior, com, com o saco, até dá jeito de não ter isto construído que ajuda. A, é mais Exatamente. fácil mostrar. Mete o saco de pasto e por dentro, com o um agrafador, desses ou outros, fixam, okay. fixam, fixam. Mas à volta da floreira à toda, da floreira, não é só toda. em baixo? Não, não é só em baixo, porque aqui estas atrás a terra pode sair okay. e nós não queremos Exatamente. que saia. Forram as laterais e o fundo. Abrimos primeiro sabe, né? Sim, o não é? Sim, é com. Exatamente. Usem um mais espesso, ou até de embalagens de, de sacas de ração de cão, por exemplo, quem tem. Isso para, para, pode usar isso para exatamente. tirar. Exatamente. fica no interior, fica tapado com terra, não se vai. E respira mesmo. Sim. Ou seja, colocam aqui pelo interior, com um agrafador, fixam um bocadinho abaixo do, do, do limite da altura máxima da floreira, para não se ver. Para não se ver. Né, tem um grafador e fica. Fazem isto a toda a volta e no fundo fazem uns cortezinhos ou uns furos no, no plástico, que é para, para a água, poder, para a água poder escoar, okay. para a água poder drenar. Até então, a parte de lixar, seria primeiro Parte do ou... acabamento. É é agora. é agora, ou seja, okay. podem lixar o interior. Mas não tem não tem qualquer vantagem. Tem, mas... Vai estar em contato com a terra ninguém vai tocar, não tem vantagem. Ou seja, podem podem fazer tudo podem forrar o interior ou não podem deixar isso para o final mas Exatamente. lixar vamos vamos então explicar o passo lixar lixar porquê só para não para não se magoarem tem a madeira aí rolar das paletes sim. tem farpas é fácil uma pessoa uma pessoa, pessoa magoar-se vamos exemplificar ficar aqui com esta tábua por exemplo se sim, é mais sim, far... sim, ou com sim. estas assim pega numa lixa esta lixa que eu tenho aqui não é sei 30. Não. É de 30? Não, acho não. não é de 30. Vimos já aqui. 80. Esta é de grão 80. 80 é o grão da, da lixa, grão de 60, de 40, é um grão muito, muito grosso. Sim, sim, sim. Grãos mais elevados é uma lixa mais fininha. Eu acho que para uma madeira cinturca assim como esta, 80, 100, 120 é adequado. Ok. Uh, quem não tem destes blocos usa, usa outra coisa qualquer, sim. uma caixinha. Até um bocado de madeira. Ou, ou usa, nada. Pega na lixa, de obra dobra. Estraga um bocadinho mais as mãos, mas também dá para fazer. Uh, e lixa. Lixa sempre no sentido da madeira. Fica mais bonito. Ok. E lixa, lixa, lixa as faces, lixa as arestas. Certo. Até, até ficar liso E depois, então, o óleo de linhaça, é isso? Já lavamos, ou seja, lixar, lixar bem as arestas. Eu dou um bocadinho a ênfase aqui à zona da pega porque é aqui que vou meter a mão convém Sim. lixar bem porque o resto a partir da floreira meto num sítio e fica lá ok aqui posso pegar nela para movimentar então aqui convém lixar bem para não, para não magoar e passo a seguir podemos fazer dar um tratamento à madeira temos aqui o óleo de linhaça, exemplo, é? óleo de linhaça. o óleo de linhaça serve para hidratar a madeira okay. ou seja esta madeira conforme está exposta ao exterior Vai respirar água, vai, receber, vai, vai, vai, vai estar em contato com a água, com o sol, certo, vai se degradar. Isso é para hidratar a madeira. E é natural. Ou seja, voltando um bocadinho àquilo que questão, do no início, sim. se daqui a uns anos já a, a floresta tiver é muito degradada ou, ou não a quiserem ter, podem simplesmente desmontá lo vai, vai para uma o aterro não, vai para, para, para a terra. E, e não é e, malicioso para o ambiente. Eu gosto de usar a luz, Inhaça, Podem usar verniz para o exterior, podem. Deixam ter esta vantagem que eu acabei de dizer. Mas é mais resistente, um verniz para madeira para exterior. Ela vai durar mais. uma coisa: se quem quiser pintar, pode pintar depois, certo? Ah, dar boa. uma cor. Quem quiser pintar ou fazer umas pequenas decorações, uh, faça-o antes de dar o óleo. Ah, é antes? É. Porque Olá. o óleo, como é que vão óleo O óleo penetra na madeira e, e é uma, isto, no fundo, é uma gordura. Ok. E. E tem que ser aplicado. a tinta a... tem que ser aplicada com madeire gru, porque se der o óleo primeiro a tinta não, não vai agarrar. Vai, não vai agarrar, exatamente. Seja, se, quiserem, se quiserem pintar, pintam e depois aplicam então o óleo. Ah. Esqueci de mencionar uma coisa, mas fica aqui a dica também para quem quer se sentir mais à vontade. Estes blocos que nós, que nós desmontamos da, da, da, da palete podem, podem ficar por baixo da floreira para, para servir de base. Que até é tá o que está aqui, eu fui o que eu fiz, exatamente. coloquei os Pronto. bocotes assim por baixo, eu, para termos uma alturazinha, não é? Ah, não, não, não. não? tem que, no exterior, ou seja, ah, estarem mesmo por baixo da palete. Pronto, okay. Ah, quiser, para dar, altura. Para dar um altura, mas por dentro também funciona. Dentro? Sim, se quiser, a partir de... Mas também é. se tá, aqui temos vasos, mas partida, a partir da floreira Exato. é diretamente na terra, Sim, não é? mas isto é uma ótima dica, se, se tem plantas que não, que não querem pôr diretamente na floreira, usam vasos, usam estes blocos para elevar, e dar, e o, e dar o aspecto que tem a que tem terra lá dentro. Eu fica aqui também uma dica, que é o seguinte, ou seja, quem quiser ter a floreira mais elevada, Sim. imaginando que tínhamos aqui a floreira completa, certo? Certo. Podemos usar estas ripas para elevar, ou seja, fixamos a floreira assim, fixamos estas tábuas no exterior e ficamos com um canteiro mais elevado. Uma Exatamente. deste lado, outra deste lado e fazemos isto nos quatro cantos. E fica elevado. E é uma hipótese. E até pode ficar suspensa, não sim, é? Sim, sim, sim, sim. É, uh, a ideia é, era essa. Eu nunca fiz, porque normalmente estas essas prateleiras ficam apoiadas no chão. Ou seja, mas estes, e as comprimentos que usamos? podem ser feitas com este comprimento? Posso usar em vez dos 60 por 30 posso usar 1,20 por 30, por exemplo? Inteiro, exatamente. Aqui é, a medida é ao gosto, não é? Sim, é o critério de cada um. Marcos, muito obrigada. Obrigado, meu. Espero que tenham gostado aí em casa que repliquem, que façam as vossas floreiras. E tal como o Marcos disse, logo à tarde vamos ter um workshop de fazer, de criar uma horta em permacultura. Muito obrigada e boa continuação. Obrigada, Marcos.